Olá, eu sou o Bruno do Ibibrain e hoje nós vamos falar sobre como fazer um curso online e escolher o seu curso certo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ficar ligado nas nossas novidades. Você já fez um curso online? Se já fez, responda sim. Se nunca fez, responda não. Às vezes as pessoas ficam em dúvida se devem ou não fazer um curso online. Hoje nós vamos esclarecer essas dúvidas. Mas será que funciona? Eu posso te garantir que sim. Eu já fiz alguns e continuo fazendo, e todos me ajudaram de alguma forma. Ainda existem pessoas resistentes que acreditam que cursos online não funcionam. Veja, hoje existem várias instituições no Brasil e no exterior com ótima reputação onde é fácil pesquisar quais são os cursos oferecidos. Vou dar alguns exemplos. No Brasil, você tem a Endeavor, você tem o Sebrae, você tem o Ministério da Fazenda, que oferece alguns cursos de graça, você tem o YouTube, você tem o Facebook e tem a Microsoft. E na Microsoft, alguns cursos são totalmente de graça. Lá fora, além da Microsoft, você tem a Udemy, você tem o IDX, você tem o Coursera, inclusive tem o MIT, que oferece alguns cursos de graça. Vamos ver as vantagens que um curso online oferece. Tempo e duração. Dependendo do curso que você escolher, é você que determina o tempo dedicado ao curso. Com relação à duração, alguns cursos são bem rápidos. Você poderá concluir em poucas horas. Outros cursos são um pouco mais demorados. Você pode levar de semanas a meses para concluir. Tudo dependerá do grau de aprofundamento e detalhamento que você procura e que o curso oferece. Flexibilidade. Este é um dos maiores benefícios de se fazer um curso online. É você que determina quando e onde você irá assistir às aulas e praticar tudo aquilo que foi ensinado. Planejamento. É importante se planejar quando for começar um curso, pois alguns cursos têm prazo para conclusão. Ou seja, tem um tempo determinado para finalizar o curso. Alguns cursos já apresentam para o aluno um planejamento do tempo de dedicação que ele deve seguir para fazer a conclusão do curso. Participação do aluno. Existem vários cursos que disponibilizam instrutores online e fóruns para os estudantes debaterem e tirarem dúvidas. Foco nas aulas. Como você provavelmente estará sozinho fazendo o curso, o seu foco nos assuntos discutidos será maior e sua dedicação também será bem maior. Cursos com ou sem certificado. Tudo vai depender de qual a importância do certificado para a sua vida, seja ela profissional ou pessoal. Existem cursos que são práticos e de graça, mas não apresentam certificados de conclusão. Existem outros cursos de graça que oferecem um certificado, mas você terá que provavelmente fazer um teste e pagar pelo certificado. Neste caso, então, a decisão é toda sua. Investimento. Quanto custa um curso online? De novo, vai depender do curso que você vai escolher. Como foi dito, existem alguns cursos que são de graça, mas não apresentam muito aprofundamento somente uma visão mais superficial, como se fosse uma introdução. Outros cursos são bem mais aprofundados e detalhados, e ainda apresentam e-books gratuitos e uma outra série de facilidades, mas a grande maioria é pago. O grau de investimento vai depender da complexidade do curso abordado e do material fornecido e o suporte online que o curso fornece. Nem todos os cursos podem ser online. Lembre-se, existem algumas profissões em que é absolutamente necessário a presença do aluno com um professor ou um instrutor para praticar o que foi ensinado, em teoria. Como, por exemplo, um curso de enfermagem ou um curso de fisioterapia. Seria quase impossível o aluno fazer tudo online. Ele precisa praticar, precisa usar alguns instrumentos, precisa conhecer melhor o que ele está fazendo com a ajuda de um profissional qualificado. Resumindo, vale a pena sim fazer um curso online. E ainda, você pode ser remunerado pelo seu conhecimento. Lembre-se, conhecimento é um bem que ninguém tira de você. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!